E aí, pessoal, tranquilo? É, eu sou o José Erlan e estou trazendo para vocês aqui mais uma aula sobre números complexos, né? no nosso mini curso de números complexos. E vamos falar hoje aqui, pessoal, da multiplicação e divisão. E eu falei para vocês, e se você não assistiu as nossas aulas anteriores, é interessante porque a gente precisa entender a ideia de argumento e módulo do número complexo, tá? Por que isso? Porque eu vou mostrar para vocês aqui é, a, a forma... É, polar o trigonométrica do número complexo. E é mais interessante a gente utilizar nestas, é, ou nesta forma né? para multiplicar, dividir, encontrar a potência ou, ou aplicar a, a radiciação. Nos números complexos, isso aí eu falei na aula passada Se você não assistiu, eu vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima Para você acompanhar desde a primeira aula Tá bom, pessoal? Os números complexos são importantes Eles são uma nova, já trouxe até para vocês né? Eles são uma... a gente começa a ampliar os números reais Então a gente tem os números novos aparecendo na área tá? E esses números, além dos reais, a gente chama de números complexos Então a gente vai ver aqui a multiplicação e a divisão dos números complexos Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, curta o vídeo, né? Porque isso aí é muito importante pra gente. Pessoal, olha só, a aula vai ser bem rapidinha, eu não pretendo passar de 10 minutos, porque o nosso objetivo aqui é mostrar pra você o seguinte, eu até já deixei aqui ó, o número complexo. Um número complexo Z1 e Z2, né? Também é que a gente tem. E eles estão aqui na forma algébrica e eu já transformei ele para eles para as formas trigonométricas, pessoal, ou polar, né? Então, a gente tem aqui o Z1 e o Z2 na sua forma algébrica, o Z2, e na sua forma trigonométrica ou polar, que estaria aqui, né? Lembrando que esse cis aqui é o cosseno do argumento mais... I vezes o seno do argumento tá bom então isso aqui ó esse C e S é essa junção tá eu tô, tô juntando aqui todos esses elementos e aqui é o módulo do número lembrando o módulo a gente já sabe encontrar o argumento a gente já sabe encontrar através da tangente né aplicando a tangente aqui por exemplo em Z1 a tangente da parte imaginária que é 2 dividido pela parte real que é um isso aqui vai ser tangente de 2 tangente de 2 pessoal Dá aproximadamente 63,43 graus Eu estou colocando aqui em graus, tá? Então, eu já deixei aqui Aqui é o módulo dele Que é a raiz de é, a parte real ao quadrado Mais a parte imaginária ao quadrado Deu raiz de 5, tá? Então, eu já completei aqui as suas formas trigonométricas Pessoal, olha só que interessante Eu vou apenas... É mostrar o produto, ou seja, o, o entendimento geométrico do produto de dois números complexos. Eu coloquei aqui, ó, o nosso Z1, que está em preto aqui, ó, o nosso número complexo, no plano complexo, tá? E aqui eu tenho o um número, é, o nosso Z2, que estaria aqui, ó, ele estaria aqui, e no plano complexo ele estaria exatamente nessa região, tá? Esse vetorzinho aqui. Pessoal, olha só, se vocês forem ver, ó, o ângulo de Z2 daria aproximadamente 26,57, estaria aqui, ó, 26, eu vou colocar aqui 26 para a gente saber quem é, tá? 26,57, e o ângulo de Z1, 63,43, é, 63, eu vou colocar aqui 63. 0,43 vou colocar aqui eu acho que cabe também 57 né então tem aqui 0,57 pessoal olha só que interessante se a gente multiplicar esse número aqui z1 por z2 algebricamente, né vocês vão encontrar aí ó podem fazer o teste que o produto entre z1 e z2 isso aí pessoal vai ser igual a 5i apenas a parte real ele não tem é zero tá a parte real aqui ó então 1 2, 3, 4, 5 5i estaria aqui, ó, o nosso número complexo Que é o z1 vezes z2 tá? Ele estaria exatamente aqui Olha só que interessante, pessoal Muito interessante essa parte aqui ó, Porque vocês vão ver, estudando nos livros aí Que a multiplicação de dois números complexos A gente soma tá? os ângulos desses dois números Eles se somam para formar o nosso número O produto deles dois Tá? Então, olha só que a gente tem um ângulo aqui de 90 graus, e se você somar o ângulo de Z2 com o ângulo de Z1, você vai ver que dá 90 graus, tá bom? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, tá? a gente vai entender bem essa fórmula, tá? Então, o argumento, o novo argumento, vai ser o, o argumento do primeiro número somado com o argumento do segundo número. Na divisão já é o contrário, a gente subtrai eles tá bom a gente subtrair os argumentos então o ângulo por exemplo do produto é entre z1 e z2 é melhor da divisão consciente vai ser um ângulo menor porque vai ser a subtração entre 63 e 26 aqui tá bom pessoal então esse esse é, esse entendimento geométrico desses dessas operações é muito interessante porque às vezes a gente resolve um problema sem precisar fazer o cálculo nenhum tá e o módulo deles olha só que interessante se você multiplicar Z1 por Z2, você vai ver que o módulo deles é exatamente o produto entre os módulos de Z1 e de Z2. O módulo de Z1 é raiz de 5, o módulo de Z2 é também raiz de 5. Se você multiplicar a raiz de 5 por raiz de 5, olha só que interessante, pessoal. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é igual a 5. E vocês vão ver que esse, o tamanho de, de Z, de, desse produto aqui ó, é exatamente, é, é exatamente aí o nosso... É, o nosso produto, que vai dar 5, né? Então vocês vão ver que esse tamanho aqui, ó, 5i, é exatamente a distância entre a origem e o nosso número complexo 5i, tá bom, pessoal? Então é muito interessante, eu tô aqui recebendo o meu cachorrinho aqui pra, pra estudar um pouco números complexos também, o Ted. Ted, eu acho que nunca apareceu aqui, né, Ted? botar a aqui, ó. Acho que não vai dar pra aparecer aí. Então assiste aqui com a gente, cara. Então a gente tem aqui, ó o nosso número complexo 5i, que o módulo dele vai ser exatamente o produto dos módulos de z1 e z2. Pessoal, olha só que interessante isso, né? Então, vocês estão vendo que é, a gente consegue calcular rapidinho o módulo de z1 para z2 por essa forma aqui. Ó. Então, por exemplo, se você quisesse calcular z1 vezes z2 né, na sua forma é, trigonométrica ou polar, como é que a gente poderia resolver isso aí? z1 para z2, que é igual a 5. Vezes quem, pessoal? Vezes cis, ó, cis, o argumento, a soma aqui, ó, 1 com 2, ou seja, o argumento do número complexo 1 com o argumento do número complexo 2 somados. Isso aqui vai ser igual a 90 graus. Quanto é, pessoal, a tangente? Se você quisesse depois transformar isso aqui é, na forma algébrica, ou seja, nessa parte aqui, é só você tentar calcular aí, né? O cosseno de 90, o seno de 90 multiplicar por i, você vai ver que vai encontrar o 5i tranquilamente. Tá ok, pessoal? E o z1 é, dividido por z2 daria quanto, pessoal? Olha só, vai dar a divisão entre os módulos, que vai ser igual a 1. Então, a gente poderia colocar aqui o número 1. Vezes o cis, né? Cis multiplicado pelo argumento do primeiro menos o argumento do segundo. Então, 63,43%. Menos 26,57, isso aí vai dar 36,86, né? 36, isso aí, 36, ó, 36,86 graus. Então, aqui estaria a divisão entre Z1 e Z2, tá? E aqui estaria o produto entre Z1 e Z2, tá bom, pessoal? Então, foi esse, esse bate-papo é legal, tá? A gente saber como multiplica números complexos na forma polar ou trigonométrica para a gente entender bem o significado é, o significado tanto algébrico quanto trigonométrico né ou, ou, ou melhor quanto geométrico desse dessas operações tá bom eu espero que vocês tenham entendido eu acabei colocando multiplicação ali mas pessoal a divisão é bem bem tranquila também vocês conseguem até demonstrar essas fórmulas que eu mostrei aqui, tá? Aplicando, ou seja, multiplicando, pegando o número complexo Z1 na forma trigonométrica e o número complexo Z2 na forma trigonométrica. E aplicando ali a nossa propriedade distributiva, vocês vão ver que vão chegar exatamente nessas duas operas, nessas duas expressões ali que eu estou mostrando para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje é, foi mais é, esse bate-papo aqui para vocês entenderem bem tá? que é importante, é, antes da gente entrar aí na potenciação e na radiciação, enxergar a, a, essa, ter esse, essa interpretação é, geométrica do produto da divisão de dois números complexos, é, como eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê aí na próxima aula. Valeu pessoal, até mais!